oi a vinda de Rafael, Érica, João e Maria e o investimento que a família faz no futuro. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto. Vocês se lembram do meu cabelo? Continuo o mesmo, mas a minha voz, quanta diferença. Essa é uma história lá da década de 70, 80, talvez, a brincadeira de uma propaganda. Esses dias, um frio intenso, chegando aqui no sul de Minas... A voz né? é, ficou comprometida. Semana passada acabei não fazendo alguns vídeos, porque fiquei literalmente quase e às vezes sem voz. Mas estamos de volta para trazer para vocês o que tem acontecido aqui ultimamente, e é bastante coisa. A vinda do Rafael e da Érica. Quais foram os ganhos com essa estadia por aqui? Eles ficaram hospedados, participaram da experiência é, do Airbnb. E também é, tiveram um momento de consultoria em cima do terreno e do projeto que eles têm para casa deles. Vamos ver quais foram os ganhos. E agora a gente já está no, no final do, do dia do, do nosso encontro. Né? Se valeu a pena, se o, o, os interesses de vocês foram né, satisfeitos, se o que vocês vieram buscar estão levando é, para casa as informações que vocês queriam. Bom, é, o que trouxe a gente aqui foi o fato da a gente estar tá querendo construir a nossa casa, né? E a gente tem, tem essa, essa ideia de construir uma casa um pouco mais sustentável e tal. E nas buscas aí, pela internet, atrás de informação, a gente encontrou o Evandro, que pareceu ter muito conhecimento, muito, muito conteúdo sobre isso, né? E... Através desse, desse contato que a gente teve com ele, a gente decidiu vi, visitar a casa para ter essa experiência de viver um pouquinho dessa coisa de uma casa sustentável, como que funcionam os processos e tal. E tem sido maravilhoso, foi muito bom, a gente aprendeu muito aqui, foi, foi fantástico. As horas que a gente passou foram super importantes para a gente entender também a dinâmica da casa, como que as coisas funcionam, né? as questões dos, dos ciclos que a gente também não tinha essa, essa visão e que tudo tem um ciclo, né? Você tem que respeitar também esses ciclos e tentar entender eles. E foi uma experiência maravilhosa. A gente aprendeu muito, acho que vai com certeza agregar demais no nosso projeto. Falando um pouquinho, né, a parte técnica também fica bastante explícita em relação das, das técnicas construtivas da casa. A gente vê que ela já tem uma casa, uma casa de 10 anos continua tendo uma eficiência tanto térmica como acústica e também a questão do sistema de tratamento de águas que também é super importante é, vem em funcionamento com um de, de possibilidade de dimensionamento que a gente não tinha essa noção quanto seria de espaço é, como que isso se conectava com o restante da casa e do entorno da casa e ele é muito é um sistema que fica bonito não fica parecendo um sistema de saneamento ele ele traz vida, ele, ele se conecta com o entorno, então é bastante interessante. Foi bonito de ver, né? Na verdade a gente está mais maravilhado pela, pela forma como, como o terreno foi aproveitado, como as plantas se desenvolveram, né? Tudo isso é, salta aos olhos. Assim que você chega, a primeira coisa que, que você nota é que a terra está com vida plena, né? Em todo lugar que você olha, você vê que tem uma integração, tanto da casa, quanto com o espaço em, em si, né? E é lindo de ver, eu recomendo também, não teve nada combinado, mas Sim. a gente recomenda. Quem puder, quem tiver interessado né, em, em ter mais informação sobre como né, ter a sua casa de uma forma mais é, sustentável, né, mais equilibrada, é uma experiência fantástica, eu recomendo... Total, assim. foi E a foi gente maravilha. veio com crianças também. A gente, é, a gente estudou, suspiros. não viu. O com João eles. e a Maria, que, é, que não estão aqui, que estão zanzando lá fora. Lá fora. É, a gente está super despreocupado aqui dentro, eles estão brincando, é, se integraram muito mais do que a gente esperava. É. Eles têm um contato muito mais forte com parques e hoje, assim, dentro de uma residência, é, não, não tinham paredes, eles brincaram bastante. E, então eu recomendo para pais que tem essa limitação, ah, leva ou não leva, trago porque vir, que é a experiência é importante para eles também, para sentir como que é uma criança dentro desse espaço. Ah, e pra, pra gente também, né, porque a gente tinha essa visão de que eles iam chegar aqui e talvez tivessem medo de, de interagir com, né? De explorar e não. De explorar <risos> e, pelo contrário, eles não param quieto, estão mais lá fora brincando do que... E ao mesmo tempo deu o tempo da gente fazer tudo que estava planejado, não teve... as crianças não, não interferiram em nada, Exatamente. foi tranquilo, né? Tranquilo. Foi super tranquilo. Então, nós tivemos três momentos, né? A hospedagem, vocês ficaram hospedados Sim. aqui. E aí, como é que foi se hospedar na casa? Foi ótimo. Super confortável. É, a, a gente vem no um tempo frio, né? Então, a gente está em pleno inverno, com expectativa de... Temperatura é baixíssima, isso a gente pôde sentir também o conforto térmico da casa. Dentro da casa estava quentinho, estava confortável. A experiência que o quarto si. também foi maravilhoso. O café da manhã a gente <risos> vem, é excelente, é a melhor parte. A <risos> é, receptividade aqui, também é foi maravilhosa. A gente também se sentiu super em casa. Desde o princípio, desde o início, a gente já se sentiu super bem. O Evandro tem.. É... É um, um, um ótimo anfitrião, com certeza foi, uhum. foi, foi, foi melhor ter feito assim, porque a gente também veio de longe, então deu para aproveitar bem, deu para poder explorar bastante, né? E com certeza complementou essa coisa de ficar aqui hospedado, né? E ter todo esse... esse essa, Vivência. É, o círculo completo da, da, da, da, da, da experiência em si, né? Uhum. A hospedagem ajudou bastante a gente também... É, sentir a, a casa, sentir toda, todo o entorno dela, né? é, interagir com tudo isso, foi, foi, foi super legal. É, um segundo momento foi também a ideia que vocês vieram para participar do, da experiência né? E, casas ecológicas e colônias espaciais, que a gente conta um pouco da casa. Né? Como é que foi? Então, foi, foi assim, bastante informação, muita coisa que a gente não tinha conhecimento, você consegue trazer de uma forma que a gente consegue entender e não é uma coisa complicada, né? E ver na prática também, que é o que mais é, motiva, né? É, tem muito estudo, tem muita pesquisa, mas tá, tá traduzido, e né? Tá traduzido e tá simples, é uma linguagem simples, dá para dá você entender, não é aquela coisa técnica absurda que você não consegue compreender... É, Praticamente nada para pro, pro nosso que projeto. o principal ponto é o, a parte inicial, assim, a parte do planejamento, de estudar o entorno, de entender como que funciona a área que a gente vai implantar para depois vir com a parte do projeto. Então, é, entender que técnicas que muitas vezes funcionam é, num né? funciona num lugar, não necessariamente vão funcionar em outro. Uhum. Né? Ter essa visão de que você precisa é, analisar esses... esses esses aspectos para que você, lá na frente, não tenha nenhum problema na casa ou, ou sei lá, na sua construção. Né? Com certeza. Aí tá, o, o terceiro momento nosso, na verdade, foi tudo integrado, né Sim. mas é, didaticamente aí a gente teve três momentos diferentes. Né? Uhum. E o último momento foi da gente trabalhar um pouco em cima das ideias do, do projeto, né? alguns problemas que vocês trouxeram de lá, que a gente tentou... É, pensar em, em soluções, contam um, um pouquinho disso, valeu a pena, trouxe informações legais para vocês. Pode começar a, ah, a Maria chegando aqui, o João chegando. Oi <risos> oh, Joãozinho, entra filho Bom, a gente tinha, é, a gente comprou um terreno e tinha como principal problemática a questão do saneamento dos vizinhos, que despejavam esgoto e águas pretas dentro do nosso terreno. E a gente via como um problema imenso, é, primeiro por não ter noção de dimensionamento desse problema, sabia que era grande, mas é, não sabia o quanto e nem como tratar isso de uma forma que beneficiasse a gente e o nosso entorno e que não não gerasse atritos com essa vizinhança. E a gente conseguiu uma solução bastante legal, que não depende é um pouco independente da, da, da ação do outro e, fica Eita. ali no nosso critério, dentro da nossa manutenção, que não é algo que vai desgastar. O João mais o dedo. Então, é, foi, foi exatamente isso. A gente conseguiu a Maria é, e o João ali no cantinho enxergar. Enxergar soluções que a gente estava meio travado, né? E esse olhar de fora, com certeza, trouxe bastante é, trouxe uma ajuda muito grande, né, porque a dificuldade nossa era realmente essa que, que, que ela comentou, era de fazer um, um tratamento que pudesse resolver as questões dos, da vizinhança em si, que também estavam nos prejudicando, né, mas de uma forma que deixassem as coisas mais independentes, que a gente não precisasse ficar tendo que é, acionar o vizinho porque tivesse algum problema ou coisa do tipo, né. Uhum. <risos> E aí, assim, foi, foram soluções fantásticas, a gente é, viu que dá pra, pra fazer muita coisa legal. <risos> então, abriu a nossa mente, a não né? Não Com certeza, abriu a nossa mente bastante, até mesmo para enxergar, é, enxergar que, assim, era um, é um problema, mas que não é uma coisa em solução, assim, sem solução, é, é algo que... Um olhar de fora, com certeza, trouxe totalmente uma, uma visão diferente para a gente, né? Ajudou bastante a gente conseguir achar um, um caminho um norte que agora vai ajudar em muito a gente seguir, seguir adiante aí com o nosso, nosso projeto, com certeza. Custo-benefício compensa? Compensa muito. Compensa tanto pela hospedagem que é muito boa, a casa é fantástica, super confortável, Compensa pela, pela pessoa, que o Evandro é, que assim, a gente foi fantástico, uma pessoa fantástica. É, e também é. a experiência em si, para quem tiver filhos, né, porque para nós foi uma surpresa grande. Como a gente falou no começo, eles brincaram, se divertiram, fizeram tudo que queriam. E a gente, no começo, ficou preocupado deixando que eles pudessem se machucar ou acontecer alguma coisa, mas depois a gente viu que tava tudo natural, era é só deixar eles ficarem tranquilos. Ah, é, eu só agradeço. Muito obrigada. É, a gente até teve conversas fora da, da consultoria, que também foram bastante enriquecedoras. É, eu, como estudante, assim, ter o contato teste de solo, é, práticas que a gente vê na universidade, assim, na parte teórica, e que aqui a gente conseguiu ver e aplicar muito bem, sentir, né? Acho que... O aprendizado não está só na parte teórica, tem muito dessa parte prática, visual, usar os sentidos para aprender, é muito bacana. Então é isso, se estiverem curtindo, né, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e principalmente compartilha com os amigos. E olha, se você tem aí algumas necessidades, está querendo construir, está querendo comprar o seu terreno que ainda não, não definiu... Né, eu ou está querendo construir, eu ou está pensando em fazer algumas obras na casa para adequá-la e deixá-la de maneira mais confortável ou mais sustentável. Pensa na possibilidade de passar uns dias aqui para a gente trocar uma ideia. Grande abraço e até a próxima!